Deputado Carlos Jordi Bom, mais um deputado censurado pelo TSE Aliás, mais dois Um deputado eleito, Cabo Gilberto E o deputado em exercício, Medeiros, deputado Daniel Silveira Deputado em exercício, ou seja, gozando das suas prerrogativas parlamentares Foi censurado pelo TSE Aparentemente, os dois estariam cometendo grave crime de criticar o processo eleitoral Alguns vão dizer que eles estariam questionando o resultado das urnas, questionando as eleições, ainda que estivessem questionando o resultado das urnas e das eleições. Eles têm o direito constitucional previsto na Constituição da liberdade de expressão e o direito, de dever de uma prerrogativa parlamentar que é a imunidade material. Que eu saiba... A gente ainda pode questionar as eleições. Pode-se questionar, sim, as urnas. Pode-se questionar as eleições. Pode-se questionar o processo eleitoral. Não pode ir na Venezuela. Não pode ir na Coreia do Norte. Não pode ir em Cuba. Que eu sabe, ainda estamos no Brasil. Aliás, já estamos no Xandarquistão. Sim, a gente vive hoje num estado de exceção um estado de exceção, uma ditadura. Alexandre de Moraes vem repetidamente violando vários dispositivos constitucionais. O artigo 220 da Constituição, que garante a manifestação de pensamento, a liberdade de expressão. O parágrafo segundo do mesmo artigo, que proíbe a censura. O artigo 53, que garante a imunidade material para que os deputados possam falar o que quiser. É isso que está sendo violado e é a demonstração de que vivemos uma ditadura. Sabe qual é a diferença entre as ditaduras convencionais e as ditaduras, a ditadura do judiciário, e é essa que é a grande dificuldade nossa, fazer oposição a esse tipo de ditadura? As ditaduras convencionais, deputado Cabo Júnior Amaral, é que elas são impostas à força. Então elas não têm legitimidade. A imprensa fica contra elas. Uma ditadura do judiciário, entre parênteses, TSE, barra STF, ela tem um verniz de legitimidade porque eles dizem que eles estão protegendo a democracia e aí qualquer tipo de arrobo contra as liberdades e garantias individuais como estão sendo feitas, contra aqueles que são rotulados por cometerem atos antidemocráticos, elas são aceitas pela imprensa e pela oposição porque são contra aqueles que estão fazendo tais atos antidemocráticos que pode ser qualquer coisa. Muitas pessoas me questionam, quando essa ditadura vai acabar. Eu digo para vocês, eu não sei, não sei quando vai acabar essa ditadura. Eu espero que o novo Senado tenha coragem para fazer alguma coisa, para reequilibrar os pesos e contrapesos que estão totalmente desenfreados no nosso país. Os freios e contrapesos não existem mais no nosso país. Espero que tenham coragem para fazer alguma coisa e fazer com que a nossa democracia seja restabelecida. Não sei como, como vai terminar, mas vai terminar muito mal. Eu cresci ouvindo a imprensa e a esquerda dizendo que eles lutavam por liberdade de expressão, por democracia. É um bando de hipócritas que hoje aplaudem uma ditadura porque é contra seus opositores. Muito obrigado. Muito bem. Próximo deputado...